Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e nesta sequência de vídeo-aulas eu vou estar te mostrando os diversos equipamentos que você pode utilizar para potencializar as suas ações de marketing digital pela internet. Particularmente vou te mostrar os equipamentos que eu uso, sejam eles para captura de imagens, estabilizadores, como é que você vai usar a iluminação, enfim, uma sequência de vídeos que vai te mostrar todos os equipamentos. E vou estar trazendo para você hoje um boxe de um equipamento que eu estava desejando há muito tempo, que se chama DJI da Osmo 4K, é um estabilizador de imagem de três eixos que eu adquiri recentemente, acabou de chegar, aqui como você vê, eu vou abrir ele para você ver, acabou de chegar e eu comprei do Chef no Mercado Livre, comprei lá porque foi o preço mais justo, uh, olhei as qualificações, nunca tinha comprado nada do Chef no Mercado Livre, ele não sabe que eu estou gravando esse vídeo, não estou ganhando nada para gravar esse vídeo, mas eu estou gravando para nós... É fazer um box aqui e ver se chegou tudo legal, se está tudo direitinho, se foi conforme é, combinado. Então você também já vai ter segurança para procurar os teus equipamentos. Ok? Então vamos abrir aqui e ver se chegou tudo legal? Nosso DJ da Osmo 4K e a gente tem vários, vários acessórios: carregador, bateria extra, uma cutinha aqui para dar mais segurança e estabilidade no, no DJ Osmo. Manual: olha que incrível, galera! Bem legal mesmo. A gente, primeira material original, tudo certinho. Então, esse que é o DJI da Osmo. Você pode ver aí a toda como os equipamentos são legais, como é um equipamento bom, um acabamento perfeito, extremamente bonito, ergonômico. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida, comenta alguma dúvida que se, se você não adquiriu ainda, dá uma comenta que eu vou ter o prazer de te responder o que que eu estou achando dele e compartilha, te inscreve no canal para você acompanhar. Os outros vídeos, eu vou fazer os próximos vídeos é mostrando como é que ele vai funcionar, como é que a gente vai configurar o smartphone com o DJI da Osmo. Continua comigo que vai ser bem legal, tá bom? Um abraço e até a próxima, galera!